Discipulado. lado. Vamos complementar com esse outro tarô. Virgem, a carta do discipulado é uma carta de lições. Por mais que você não esteja vendo agora, elas estão lá, em cada escolha sua. É como se existisse infinitos caminhos de escolhas que te levem ao mesmo lugar, que é expandir a consciência e ficar cada dia melhor. Por mais que agora... Você se sinta sobrecarregado porque algumas pessoas não estão colaborando com você da forma que você gostaria ou necessita. Pode ser que o seu lado esteja pesando mais porque você se responsabiliza pela parte do outro sabendo que nesse time o esforço é mais seu. Então, é o momento de agir com a sua verdade, de se posicionar sem medo das consequências. Porque, muitas vezes, quando há um posicionamento, as pessoas se moldam e te respeitam mais. E isso vem por meio do equilíbrio emocional, de controlar as emoções, e isso inclui observar as emoções que te fazem mal também, enxergando elas de modo que você veja por que estão ali e como trabalhar olhando para a sua vida, de modo que haja esse alinhamento. Porque por mais que em tudo há aprendizados, você não deve parar a sua vida nessa situação, de se sentir iludido, carregando algo por muito tempo. Aqui também vale essa mensagem para pessoas que carregam no mental e nas emoções, situações que passaram no externo já há algum tempo, que ainda permanecem dentro de você, no sentido de atrapalhar a sua vida, tomando a frente das suas decisões. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo. lembre-se de praticar o amor próprio, que é o que falamos na leitura. Muitas vezes você sabe o que é o amor por si mesmo, mas aqui fala que é o momento de olhar para você, se enxergar, se organizar, cuidar de você para que a sua vida volte para o seu controle, tá bom? Gratidão.